Isto não está para brincadeiras. Mas eu posso brincar com o meu pai. A segurança é o seu melhor presente.